Aí, é, amigos do Rio Mafra Mix, estamos para mais um bate-papo, mais um podcast, em pauta podcast. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios o ex-vereador, ex-candidato também a prefeito pelo município de Mafra, Ednilson Schaubauer. Ednilson, seja bem-vindo ao Rio Mafra Mix. E eu quero te perguntar uma coisa. Posso te perguntar o que eu quiser? Pode perguntar o que quiser. Com certeza, estamos aqui, é para essa finalidade. <risos> Vamos lá então. Daniels, primeiramente é um prazer receber depois da campanha, acho que a última vez que nós conversamos foi durante a campanha, e estamos aí para esse bate-papo, primeiramente agradecer você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Com certeza Douglas, profundamente é o meu é, desejo de estar aqui também, conversando contigo, sei que estou conversando com muitos mafrenses e reinegrenses, também nessa oportunidade, é a primeira oportunidade que estamos tendo depois das eleições, justamente para estar aqui e levar a boa informação enquanto cidadão mafrense, catarinense, né? E trazer as respostas que vossa é, senhoria também tem, é, as perguntas a nos fazer e que a população muito cogita e comenta, né? Porque mesmo sem mandato, mas nós somos figura pública e como figura pública nós temos sim... É uma imagem a zelar e temos que ter compromisso, sim, com a verdade, com a ética e com a nossa população, né, que confiou num dado momento a oportunidade de alguns mandatos, né, dois mandatos que tivemos como vereador e estamos aí, mais do que nunca, agradecendo aqueles é, 5.610 votos que fizemos numa campanha bastante acirrada em 2020 para prefeito municipal, né, sob a legenda do PL 22, e deixamos um marco, né? não só na minha vida, mas um marco na história de Mafra em participar dessas eleições e ter com êxito é, os 5.610 votos, né? como se, sendo já da política mafrense, tínhamos um desgaste sim, porque éramos um vereador é, de, enquanto vereador de oposição do governo Hélito Bielek, né, oposição, nas devidas medidas e necessidades que era preciso intervir em, muitas, em muitos projetos de leis, em muitas ações de fiscalização, principalmente, que era o meu forte. E estamos aí, com um bom bate-papo, com uma prosa mais afinada e para as perguntas abertas aí, <risos> o, que, o que vier. Eu vou aproveitar que quero mandar um abraço lá para o Carlos Rosa, ele é o nosso patrocinador, ele trabalha com Planejamento Financeiro e Gestão de Riscos. Você que é um empresário que tem bastante dinheiro no bolso aí, ó, chama o Carlos para ajudar você a, a, a controlar essa grana toda aí. Olha aí. Então, <risos> o, o, Você quase chegou lá, né? Em alguns momentos da campanha eu podia acompanhar de perto a tua campanha e você, em alguns momentos você estava lá na frente, estava, chegou, não chegou por muito pouco voto, foi questão ali de, né? De, de, de o que, que faltou? Faltou mais trabalho, mais empenho? O momento como você acabou de falar é, vinha num desgaste quase chegou e não aconteceu o que, que levou a tua eleição a não acontecer? Douglas é, toda eleição né, a, gente, a gente vê no que acertou e no que errou depois que vem a abertura das urnas nós tínhamos cinco candidatos né? uma candidata e quatro candidatos masculinos. Não vamos desmerecer ninguém porque eram candidatos que já já vinham exercendo uma certa liderança política em nosso município, né, município de Mafra. E faltou faltou é, talvez um pouco mais de organização de nossa parte, faltou também experiência é, política numa campanha para para o executivo, né? É, nós tivemos alguns percalços também é, em algumas lideranças que colaram conosco a filiação partidária, né, que foi o caso também do padre Sidney naquela oportunidade. E na medida do, da, da sequência, no decorrer da, da, da, da pré-campanha, né, antes das convenções, ele achou por bem voltar para a igreja naquela oportunidade, tendo em vista a pressão que sofreu propriamente até dos nossos adversários é, políticos que muitas vezes desvirtuavam algumas falas, algumas mensagens que ele trazia é, naquele momento à população, porque era evidente, o padre Sidney estava do nosso lado, né? e muito é, nessa, nessa animosidade que foi a, aquela campanha, é muito de forma negativa, eu fui pechado também, né, eu fui taxado de que eu seria um culpado de que o padre não estaria no projeto, né, mas isso é evidente, faz parte, né, faz parte do jogo político, o jogo eleitoral, mas é, nós ficamos sentido de alguns golpes baixos, né, que veio naquela, naquele decorrer propriamente como a denúncia uma denúncia de cassação na Câmara né, por fatos infundados sem investigações, sem CPI que, que pudesse trazer se o sistema eleitoral foi fraudado por eu declarar que eu era solteiro naquele momento, né em que o CANDEC somente apresentava é, as opções de casado, divorciado solteiro é, e tinha mais uma opção lá, então a, a opção da união estável que, pelo qual eu vivo, constitui a minha família e tenho os dois filhos com a Adriana é, a união estável ela, ele se equipara ao casamento para fins de divisão de bens mas para fins de entidade é, é, familiar ele não constitui o casamento casamento é um contrato civil né, registrado em cartório em que se extrai a certidão de casamento conforme a lei civil determina. Então fatos infundados vieram também como um jogo baixo justamente para me tirado do cenário político porque eu é, realmente teve alguns momentos até a algema eu cheguei a apresentar para determinados políticos da nossa cidade. Né. Mas faz parte do jogo, estamos felizes, né, saí, saímos fortalecidos daquele processo porque eu consegui mais tempo para exercer a minha atividade agrícola, consegui abrir mais algumas áreas aí de eucalipto que plantei há 15 anos, 20 anos atrás, tivemos uma certa decepção com a madeira de eucalipto até então, até esse momento, mas e voltamos aí a expandir um pouquinho mais a agricultura que foi um, é uma atividade que eu consigo é, acumular bem com a minha folga no sistema penitenciário catarinense, né, pelo qual eu exerço a atividade da, na, na Polícia Penal de Santa Catarina. É, então, é, não sei se estamos no caminho aí, na prosa, mas é, fica aí. Eu não sei se tinha algum gancho ainda, Douglas, para fazer da sua pergunta. Eu tô com um cheiro de pergunta aqui, Denilson. Ah. Esperando você terminar para... <risos> Tocamos para outra Ô, já. Ô, vereador, é, Denilson, você foi vereador né, durante é, dois mandatos... E teve duas coisas que eu queria perguntar para você, é, que foi que acho que marcou também a tua eleição, ali que a, a, além desses golpes baixos que se falou que sofreu, teve algumas coisas que ficou muito nítido. Por exemplo, a polêmica envolvendo a COSIP, que até hoje respinga no seu nome. O que, que aconteceu? A COSIP, então, essa história da COSIP, a lei complementar... Não sei se eu não estou enganado, 41, depois veio um, uma emenda do projeto 44, mas isso lá em 2016. É, ou seja, qualquer alteração em legislação municipal, nós precisamos deixar claro alguns, alguns parâmetros, parâmetros legais, né, de, de quem pode legislar para alterar ou, ou reduzir valor de tributo. É, e a COSIP é uma, contribui uma contribuição de iluminação pública, ou seja, é uma espécie de um tributo ou seja, somente o executivo tem o poder de enviar para a Câmara Municipal pe pedindo autorização legislativa para majorar ou diminuir tributo, ponto vereador não tem esse poder de legislar claro, o vereador jamais ia, né, com a representatividade que ele exerce na comunidade pelo qual ele, ele representa ele não tem o poder de enviar um projeto de lei para os seus colegas para aprovar a diminuição dos valores da COSIP. E até ele tem, é natural por ser assim, porque senão também vira um, um, uma, uma, uma, uma força de corda. Né? Prefeito puxa de um lado, vereador puxa para o outro, muitas vezes para agradar a população. Mas, ou seja, em 2016 o prefeito municipal eh, encaminhou para a Câmara né, de vereadores, pelo qual eu era presidente na Câmara naquela oportunidade um projeto de lei é, pedindo a, a majoração da, da, da, da, da, da, da taxa da CUSIP né, ou seja da, da, dos valores em percentual sob uma fórmula da, da, da, da ANEL né, Agência Nacional de Energia Elétrica que era uma tabela, eu lembro na época B4A e eu, enquanto presidente, isso não é só comigo, hoje tem o Wande da farmácia, o presidente ele não pode se envolver nas discussões dos projetos de leis que estão tramitando na Casa Legislativa. Então, começa aqui já uma resposta para a sua pergunta. Para mim foi é, mais um daqueles golpes baixos, por eu ser oposição e desafiar aquele governo municipal, é, para mim... Eu digo que tinha a maioria da Câmara né, do seu lado e muitas vezes a maioria dessa Câmara não tinha a legitimidade é, popular para justificar o porquê estava ao lado, sendo parceiro do prefeito em todos os projetos de leis que caíam naquela Câmara. É porque tinha algum interesse com alguns é, filiados, com alguns amigos, com alguns parentes lá em cargos do executivo pelo qual isso... É nefasto na nossa política nacional o que ocorre entre câmaras de vereadores e prefeito. Então, só para nós continuar e concluir ali. Entrou esse projeto de lei em 2016, passou pelas comissões, comissão principalmente, primeira comissão de Constituição, Legislação e Justiça, se era constitucional o prefeito majorar a carga de tributo, da COSIP com a justificativa de que o que estava entrando naquela época, arrecadando naquela época, não era suficiente nem sequer para pagar os encargos da Celesc, que era em torno de 110 mil, reais parece que na, na época o custo, e ele não arrecadava esse valor. Mas que foi aquele projeto num percentual, numa tabela de percentual que os valores que os vereadores avaliaram, no primeiro momento até acharam que legitimidade tinha, constitucionalidade tinha, porque foi no final de ano aquele projeto e, precis, e precisaria respeitar a anterioridade, que isso é, é princípio do direito tributário, um ano antes instituído e a noventena. E só poderia 90 dias após a publicação ou vigor daquela lei. Mas eh, o que ocorreu ali, o que eu percebi enquanto presidente, eu jamais iria atrasar a tramitação de projetos de leis, mesmo muitas vezes se posicionando eh, em oposição ao governo municipal, porque jamais eu fiz golpe baixo de travar, jamais eu fiz golpe baixo de não repassar os valores que eram recebidos e que sobrava da Câmara, do, do, do décimo da, da Câmara... Para o Executivo Municipal, tanto que nos nossos 12 meses foi 14 repasses, se eu não estou enganado, daqueles quase 3 milhões que nós repassamos lá em 2016. Mas, mas que, então, nós levamos a apreciação, o projeto de lei, para os vereadores, a, a, a, a, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça deu o parecer favorável, porque era constitucional o projeto, a de finanças pediram até. Não consigo lembrar quais eram os vereadores, se era o Verca na época e mais o Eder e mais alguns vereadores, pediram para a Celesc explicar aquela fórmula da B4A sobre um percentual X sobre as tarifas da residencial, comercial e industrial. Né? Então eu. eu estava de fora, não podendo participar da tramitação daquele projeto mas a gente sempre ficava percebendo inteirado a gente estava, mesmo não podendo opinar sobre aquele assunto né? e, e, e ali colocamos é, e eu por colocar aquele projeto a pedido das comissões porque o presidente a partir da hora que as comissões passam nas comissões, o presidente não tem autonomia de botar embaixo do braço ou levar para a gaveta o projeto de lei em tramitação ele coloca para deliberação do plenário, ou seja, são os representantes do povo daquela cidade, eleitos em 3, 12 vereadores que estão ali para votar aquele projeto de lei. Né? Então, eu não sei, eu vejo mais como um golpe baixo e que... Poderia já ter sido resolvido, sim, como ficou evidenciado na justificativa do projeto, na fala do seu Enaldo Gondrich, na época secretário de Finanças, que se ficasse a maior, que arrecadasse mais naquela fórmula que ninguém conseguia entender, nem o, o, o gerente na época da, da Celeste, o Marcão que, que, que chamavam, nem eles da Celeste conseguiam explicar Aquela forma como que seria. Então, se tivesse que alguém segurar, era a Comissão de Finanças segurar, mesmo que a cidade ficasse, que era a ameaça que a cidade ficaria no escuro no ano de 2017, porque não respeitaria mais a anterioridade se a comissão segurasse aquele projeto. Né? Então, acho que ficou muito claro, muito evidente, e foi uma pecha justamente por ser oposição e o medo de nós chegarmos no, no mandato no Executivo, talvez, se não tivesse tanto dessas... Dessas coisas aí para atrapalhar Mas que faz parte do jogo né? Então, Vereador é, Também teve um outro episódio de o do Seu Nome E aí até foi é, A gente trouxe esse, esse debate A toa na, na entrevista Que fizemos com o vereador Jonas Aide Do seu partido Que foi a questão do estacionamento rotativo Que o, o Rotary tinha ganhado ali Ia fazer todo o trabalho A gente reconhece o Rotary no mundo em todo, Faz um trabalho fantástico e uma provocação sua ao Ministério Público fez com que não acontecesse hoje o Mafra. Você não consegue estacionar. Ainda mais nessa época aí, de início e fim de mês, você não consegue estacionar em Mafra devido à quantidade de carro que tem lá. Você se sente culpado dessa. de ter feito essa provocação? De jeito nenhum, Douglas. Parabéns, agradeço esse comentário. Até foi uma cobrança nossa, né? Que eu o vereador Jonas Aide, ele não tem, procura, não tinha procuração minha até para falar em meu nome com detalhes porque ele estava fora desse desse dessa tramitação mas na o Jonas vai ser coordenador político. Oi, o Jonas vai ser coordenador político. Não, mas desse caso nessa, eu digo na votação, né? Então é, ele não, talvez ele não conseguiu ter trazer a, a, a mais esmiuçado. O que que aconteceu? Com esse projeto especificamente que entrou do rótere Rio Mafra, Rio Mafra, se eu não, tô, não estou enganado. O que aconteceu ali? Que eu, enquanto vereador, eu localizei, eu, eu, eu, eu pedi a razão social daquele rótere criado, me causou uma estranheza, porque já tinha mexego de fontes que eu tinha pela cidade, de que. Uma secretária, e nós vamos citar nomes, a secretária de saúde, Jaqueline e Fátima Previati, ela enquanto secretária municipal da saúde e seu esposo, ela estaria participando desse Rotary Rio Mafra, pelo qual se habilitou para fazer, ou, ou seja, muito suspeita ali ficou, e aí nada melhor que o Ministério Público para investigar se o Rotary, esse, esse nome Rotary, foi criado. Com a fama positiva que tem os demais Rotary, porque tem, parece, o Rotary é, Rio Negro, com 66 anos de existência, o Rotary Mafra, com 66 na época, hoje deve estar próximo de 70 anos de existência, e tinha aquele Rotary que se habilitou para fazer uma gestão no estacionamento rotativo, criado há menos de dois anos por pessoas ligadas ao prefeito municipal ou às suas pastas. Aí você quer o quê, Douglas? Você quer que eu não que ajuda, Ministério Público, é, para nós esmiuçarmos e trazer as claras de que o processo estaria ok, de que não teria problema nenhum, gestores da pasta do prefeito atual, que direcionou, não digo que direcionou, mas que habilitou o Rotary, Rio Mafra, criado há tão pouco tempo para tocar aquele, aquele serviço de estacionamento rotativo, eu atribuo estacionamento rotativo por incompetência, não só do gestor anterior, como do gestor atual de não estar funcionando o no nosso município. Somente isso. Não porque eu interferi. Né? Eu interferi e interferia mais dez vezes, sendo ou não sendo vereador. Se eu tomar esse tipo de conhecimento, eu como cidadão... Eu não tenho dever, mas tenho a faculdade de intervir nesse tipo de ações, que para mim é falcatrua. Eu sempre falava e, e, e, né, de que falcatruas nós não queremos, é, é, em cima da nossa mesma, nós estar avaliando. Vereador, o senhor fala muito que o senhor levou muito golpe baixo. É, o senhor não acredita que o senhor valoriza demais esses, essas batidas que você tem? E, e, poxa, todo mundo batendo em você... Não, eu vejo... É, é natural. Vejo nosso presidente Bolsonaro também, quanta batida ele também ele leva. Faz... É, Vocês é, consideram é... o Bolsonaro derrubar? Não, não, não, não. Eu acho que nós temos que prezar por alguns princípios que Bolsonaro preza. Porque ele fala também algumas bobagens ali que Deve ele poderia evitar. Né? Mas quando nós vemos o outro lado... Não vamos estar tá dizendo porque eu sou suspeito, eu sou, eu sou direita, então né Partido Liberal 22 é direito. Mas quando nós vemos o outro lado, sabe, algumas apologias, alguns discursos de que estiveram mais de quase 15 anos no, no comando, no poder, falando de que hoje fariam tudo diferente porque não estão lá. Então, sabe, é forçar muito a barra, né? Eu acho que é, não, não temos que fazer comparação nenhuma, nós temos que ser nós, porque na nossa realidade, quem tem que enfrentar os problemas nosso, da nossa vida diária, da nossa vida política aqui no nosso município, somos nós. Né? Precisamos do apoio do governador, precisamos do apoio do presidente, né? para que bem gerencie o nosso país dentro dos princípios eh, legais, né? princípios legais estabelecidos pela nossa Constituição Federal, mas precisa sim um equilíbrio, né? precisa ter um... Um, uma postura e essa postura nós se espelhamos mas nós na hora nós temos que ter a nossa é. vereador, uma outra coisa também durante a campanha que se bateu muito é, foi que o vereador Denis Schober é o cara que fez voto contra o São Lourenço, é o inimigo do São Lourenço, isso é verdade vereador? não é verdade mais uma, mais uma pergunta também que é importante nós deixarmos claro porque diz que né é, tem um ditado e, e não que... são perguntas minhas é se ah, popularizou isso popul popularizou o cara que anti é, yes. essa essa oportunidade nós estarmos debatendo isso aqui é importante que muitas pessoas poderão assistir né, né no, no seu veículo de comunicação com o tamanho abrangente que tem mas que nós a todo momento nós precisamos ficar desmentindo esses golpes é mais um daqueles golpes Vou explicar também, né, com dados técnicos e com, com, com datas. Né? São documentos que eu postei na minha rede social também, que só pegando um gancho, já voltamos... Minha rede social, eu estou com um certo problema nela, eu não consigo mais entrar, eu não consigo encaminhar para o Facebook a minha foto, eles não reconhecem a foto, a identidade, parece que um hacker me fez uma bagunça, ah, há três quatro meses eu não consigo, e mesmo eu também venho pecando na minha rede social, meu Facebook, eu tenho um outro Facebook, nem foto eu não tenho, para acompanhar algumas coisas, mas eu, o meu Facebook original ali, o, o, o que eu atuei bastante na publicidade com ele, na rede social, eu não estou conseguindo ajustar ele. Até peço ajuda, talvez, para algum técnico seu aí, que são fera <risos> nisso aí, né? não Porque eu a, informática, a informática, eu não, sou, eu não sou forte. Mas voltando ali, asfalto de São Lourenço. O asfalto de São Lourenço, sim, ele foi empenhado pelo prefeito municipal de uma verba pública de um financiamento, né? Autorizado pela Câmara ali... Pelo, se eu não estou enganado, Badesc, é isso lá em 2016, 2017, a aprovação desse projeto de lei. Mas o percalço pelo qual eu fui contra, eu poderia não ter ido, ter ido contra. Os políticos mais malandro, eles Querem, eles não querem votar contra porque não querem se expor, não querem expor as suas ideias e o porquê, muitas vezes, o porquê do voto contra, eles fogem da sessão ou, senão, ou não vão para a sessão não vai viajar, dor de vai viajar, vai fazer, vai fazer um curso né e, e é isso aí, então ah, dá quórum baixo porque o projeto é polêmico mas eu nunca me furtei de dizer, mesmo com as consequências como diz, dando a carta na mão do, do adversário do bandido lá do outro lado, mesmo dando as cartas para eles me bater de forma desvirtuada, porque se levasse a, a verdadeira, a, a, a verdade né, é, do projeto de lei, do porquê foi o meu voto, tinha certeza que a opinião pública ia estar do meu lado e dizendo que tinha que ser daquela forma mesmo. Então chegou o projeto de lei do prefeito municipal e lá eu estava na Comissão de Finanças. Não era presidente de Câmara, 2017, se eu não estou enganado. Presidente da Câmara deveria ser o Eder Gilg, na época, o vereador Éder. E eu lá sempre fazia uma guerra para me estar na finança ali para estar acompanhando as, as contas, né? porque o dinheiro público tem que estar sempre vigiando. E mais do que nunca o vereador, né? que é fiscal. Ali chegou o projeto de lei. Ótimo. Buscamos o parecer jurídico da, da, da, da, da, da constitucionalidade do projeto na Comissão de Constituição. A comissão de Constituição disse ok. Na comissão de finanças, eu fiz a primeira interferência minha e está lá dentro do projeto de lei, de autorização legislativa para financiar, é, é, é, autorizar o financiamento de 12 milhões de reais, mas ali ele não falava para que finalidade ele queria. E ali virou uma, uma, certa, uma certa discussão nossa e uma certa questão até pessoal, né? Porque eu seria voto vencido se eu questionasse muito e a própria comissão poderia me vencer e levar para plenário para aprovação, né? É, isso lá em 2017. Aquele projeto então veio de forma é, indefinida: qual era o objetivo daquele, daqueles recursos? Diferente do projeto. Posterior, que está sendo, hoje ainda está saindo obra, que já recurso, pra, é, se eu não estou enganado, já outro banco daí, outro projeto, né? Que nós conseguimos daí, com aquela guerra que deu, conseguimos determinar quais seriam as ruas que seriam um investimento daqueles mais 13 milhões de reais... É, é, definidos em 2019, 2018, 2019, que é essas pavimentações que está saindo hoje. A rua Santa Cruz, aqui na Vila Ivete, a rua da JBS, a rua. a rotatória da Nereu Ramos, que fugiu um pouquinho do que foi lá, eles fizeram meio, meio bastante o investimento na Nereu Ramos, vejo que é desnecessário, porque. É, é, tantas lombadas, tanto investimento na Nereu Ramos não tinha necessidade e está ficando ali algumas ruas no Jardim Moinho ainda descrita nesse projeto de, né, depois que, que, que está é, indefinido voltando, ou seja eu fui vencido na comissão de finanças porque não respeitaram a, o objetivo dos valores pelo qual precisava precisavam dos, dos 10 milhões do, do Badesc né? porque era simples, era dizer para as quais ruas que queriam, que era, então, para o asfalto de São Lourenço e até para trazer uma garantia, não só para nós vereadores, que aquele dinheiro seria investido no São Lourenço, que seria né, na pavimentação de São Lourenço, que seriam para comprar máquinas A, B ou C. Né? Então, eu só exigi e pedi transparência e disse que se fosse daquela forma, aquele projeto indefinido, não dizendo os objetivos pelo qual estávamos autorizando aquele projeto de lei, assim eu votaria o contrário, então, tanto na comissão quanto no plenário. E aí, eu como era a minoria, eles me venceram no plenário. Um ano e meio depois de aprovado aquele projeto, com meu voto divergente, meu voto contrário o prefeito anunciou que ia pegar parte daquele dinheiro e colocar na obra de São Lourenço. Até talvez como um, um, um, um repúdio, né? talvez aquele, aquele, aquele meu voto contrário é, ensejou para que, na raiva que ele ficou de mim expor aquela indefinição daquele projeto, ele pegou o recurso, agora eu vou colocar em São Lourenço, para... Pra, a abafar esse vereadorzinho de oposição e de Nilson aqui. Eu tenho isso comigo também, né? Porque é só o sentimento de cada um que vai dizer. Jamais vai deixar a público essas questões, né? Então, vereador, você mas assim, o que me chama a atenção é que você sempre bateu né na, na, na oposição, mas nem sempre foi assim. Teve um momento que você estava lado a lado juntos. O que aconteceu? Ele não te deu cargo? Negativo. Não te deu cargo... Parece que, parece que a, a, a visão de quem está de fora é que o vereador de oposição é, é, não cedeu ao preço oferecido a ele. Sabe, Douglas, e essa visão não pode, você não pode usar dessa régua para medir todos os políticos, todos os vereadores. Nós temos os nossos vereadores... Eu, estou, eu, também, eu sou suspeito não, também que, em só, falar é, dos nossos vereadores te, de hoje... Teve, um, teve mas... um... Eu acompanho as redes sociais e teve um... Que foi amigo seu, não vou citar o nome dele aqui... Uh, e aí, na primeira vez que você foi vereador, você deu o cargo, na segunda não deu... E aí eu vi que nas redes sociais começou a criticar você. Né? E isso acontece sempre. E, e é natural essas críticas. De repente, ah, não atendeu o que eu queria, a demanda... Não, você acha que não é normal isso? Na, no campo político? É, assim? é muito normal. Não, com certeza. você não me deu, eu vou te bater agora. Isso, né? isso, isso. Isso é o que está na opinião Por pública. Isso eu, eu falo, professor... Isso é eu... o que está na opinião mas, pública. Mas eu vejo para mim como imprensa. Por exemplo, hoje me faz falta aqui no jornal, no Rio Mix, um comentarista político. Sim. Eu não tenho. Eu queria contratar um jornalista para falar sobre política. Mas assim, não para falar mal de quem eu não gosto. Claro. Para falar sobre política. né sim, Ser sim. completamente imparcial, né? A partidário, a partidário impar chega imparcial. Lá, o Denilson fez uma coisa boa, joinha. Olha o que ele fez. Ele tomou uma atitude errada. Olha aqui, ó, tomou uma atitude errada. Uhum. A gente não, não, eu não consigo encontrar esse jornalista ainda. Agora, sim, quando a gente faz uma reportagem para fazer uma crítica à gestão, seja do prefeito Massa ou do prefeito James, ah, o Rio Maflame, que é oposição, sim. não está ganhando verbo. Aí você vai lá, faz uma reportagem positiva que os caras tomam. Ah, não, o jornal está sendo pago para fazer e acho que no, no, no campo político não é diferente também né as pessoas julgam demais é nós é, é, nós em 2015 nós tivemos aquele aquele caso daquela da, da, daquela infeliz também processo de cassação do ex prefeito Eto shows né que dizem as más línguas que você foi pessoalmente convidar o Wellington Belec para ser o prefeito tampão da época não Procede? não não mas que meu voto foi também favorável para que trouxesse o Hélito Bielek para nosso município. Né? Então, eu não, jamais eu posso me excusar de uma afirmação que eu fiz e está gravado. Mas, de porque, que o momento foi a virada assim? Agora eu vou para a oposição. Ah. Porque assim, você não fez oposição. Você fez uma guerra pessoal. Porque todo dia tinha um vídeo teu criticando uma ação, uma situação. Mas eu achei que eu fiz pouco, Douglas. Pelo, da forma que foi o, aquele governo municipal, eu fiz pouco porque meus parceiros, né? Eu tinha o, o Dimas, o, o, o, o Dimas é, era muito pelo correto, mas ele ele não conseguia às vezes bater na mesa, sabe? De impor, de não impor, mas de de, de exter, externar a opinião que ele tinha sobre determinado assunto. Então, daqui a pouco ele se recolhia, né? É, é, e ali tinha, mas ali o próprio o vereador Abel Bicheschi, que num determinado momento se calava, ficava na dele e tal, mas que também tinha as razões dele. Falo por mim, fui um dos, que, um dos vereadores que ajudamos a trazer que o, o, o, o, o prefeito né, eleito por uma eleição direta, que era para ser a força do Estado, né, o afilhado do governador Raimundo Colombo na época... Né? É, a experiência política que já tinha administrando as, as, as SDR na época, né? o, a nossa SDR e, e a experiência política, ali chamava, era já o, o, o candidato que por três vezes, duas ou três vezes tinha sido derrotado nas urnas, né? parece que primeiro foi... Com o Carlinhos. o Carlinhos. Daí depois foi com. Ele foi numa individual que saiu o Jango, o Carlinhos e, e o, e o, e o ex-prefeito. E então nunca chegou pelo voto direto. Então, um cara desse que era para ser a promessa do Estado, e, e com o roupante e com a costura que ele fez também, né? Também já prometendo e oferecendo a candidatura a deputado estadual pro Herbert Verca ali, que era uma base nossa na Câmara ali, né acertando já com, com o vice, com o Vicente Saliba, Aí, na verdade foi ficando pouco espaço, vamos dar o voto e confiança pro cara, né? Mas sem vincular, sem vincular de que participação do governo dele iria me calar, iria me vendar para mim, não intervir no que o povo me pede para intervir, né? Jamais. E, infelizmente, passou poucos meses, eu precisei intervir em alguns assuntos, pedir requerimentos, que são informações escritas que o vereador faz e o prefeito tem a obrigação, em 15 dias, ou a resposta mais complexa, mais 15 dias de prorrogação do prazo, dele fazer as respostas dos requerimentos. E ali nós começamos a ter alguns problemas, sabe? Especificamente, eu não consigo citar aqui, mas fácil buscar né e, e, e nessa entoada, nesse caminhar do, do, do, do processo é, eu nada mais do que buscava as redes sociais para externar uma posição, daqui a pouco o prefeito bot... colocava lá na Câmara Municipal um projeto de lei proibindo caminhões de 15 toneladas, peso bruto total de 15 toneladas de circular em dias de chuva, gente eu tinha que abrir uma, uma rede social aqui e chamar a população dizendo, olha pessoal, o caminhão de, de ração de frango não vai chegar mais na granja de, de frango, o, o, o caminhão truque lá, o 1113 truque lá não vai sair, porque o 13 é 19 o PBT, 1113 Douglas, não vamos falar desses caminhões que andam aí né? Então vamos sentar Vamos estudar com quem entende da... Não digo que eu entendo né? a, gente, a gente conhece da área Porque é do agronegócio Mas vamos sentar se tem que estabelecer Uma lei municipal por decreto Se é inconstitucional proibir caminhões Na circulação dia de chuva mas, mas não impor na câmara Para votar para sua maioria E eu chamava as redes sociais para chamar a opinião pública Para tentar reverter algumas, algumas questões E muito resultado tivemos também nisso aí Vereador, né? uh, se você tivesse sido eleito prefeito, né, o que, que você teria feito de diferente em relação a essa gestão aí? O que nós teríamos? Eu também sou suspeito de falar, né, porque eu estou fora, né. Então fica fácil, né? É o que o, o, o adversário político vem trazer. A gente desejou uma boa sorte para o prefeito eleito Emerson Mas. Acreditando que era renovação, sim, né? Porque nós tínhamos um certo, uma certa diferença com quem estava, né? Ou com quem o prefeito estava apoiando até o 45 da prorrogação do, do, do último. Né? Mas quando chegou nos pênaltis, parece que tudo mudou aquela eleição ali, né? E, e parece que alguns alinhamentos, segundo a boca pequena da população, de muitos é, que realmente foram incitados, né, servidores da época, comissionados também que foram incitados para mudar de prefeito na última hora. Isso ali pode ter causado um certo bloqueio, né, um bloqueio, eu digo grave na gestão do atual prefeito, nas auditorias que ele falava com o ar que vinha do pulmão, né, com uma renovação, o professor dos prefeitos, né, que nós é, ficava assim, pô, o cara vem lá de fora, nós na política aqui é o cara é o cara, né. Mas enfim, então alguns fatores dessa dinâmica também de não conhecer a prática do dia a dia de uma prefeitura municipal, de uma Câmara de Vereadores, isso também, é, também dificulta para quem vem de fora, né? para a renovação dificulta também, mas respondendo essa pergunta eu digo algumas falhas, né? então foi, semana passada foi anunciado, muito se anuncia, muito Facebook, muito anúncio, mas na prática é pouco, é a, a questão do, dessa compra demasiada de valores em pedras de outros municípios que eu bato há oito anos, a todo tempo que eu estou na vida pública. Nós temos um recurso mineral riquíssimo em nosso município, nós temos pouco basalto, que é a brita, aquela brita para construção civil, nós temos pouco aqui em nossa região, né? na, na geologia, no estudo da geolo geologia. Mas para revestimento de nossas estradas de interior de cidade e até para fazer bases de asfalto, nós temos um recurso que é só buscar. Não vê a nível federal né? a, a, a, o transtorno que deu na Rússia, o problema do fertilizante que nós estamos tendo hoje, nós temos. Nós chegamos no, no balcão da cooperativa, da cerealista, pede 312 reais numa fórmula de adubo que há dois anos nós pagávamos 75 reais. Né? Então, é pura ilusão. É, falar hoje no soja em 170 reais, no milho 82 reais, que é a cotação que está hoje, né? esteve melhor é, uns dias atrás, mas que aproveitar esse recurso que nós temos dentro do nosso município e, e, e, e, e deixar de lado um pouquinho. Essa atração dessas, dessas, desses britadores que chegam a oferecer essas pedras para os prefeitos. Então é, vejo que está pecando nesse ponto. Né? São Lourenço não satisfaz as necessidades. Eu já puxei pedra, ajudei algumas, alguns agricultores é, buscando pedra. Eles recolhiam uma taxa ali, eu pegava o meu caminhão, buscava no São Lourenço e chegava ao cúmulo de levar lá no final do, do, da, da Vila Grem. Aquilo, sabe, hoje o óleo diesel, o combustível, a logística, caminhão pesado saindo nessas BRs aí, já começa infringindo a legislação de trânsito, botando um caminhão para colocar 10, 12 metros de pedra em cima já está infringindo a legislação de trânsito com excesso de peso. Então é uma problemática, Douglas, sem tamanho e, e só quem não tem caminhão ou quem não sabe do custo da logística de pegar uma pedra em São Lourenço e levar lá para o Bituvinha, tendo a pedreira do Bituvinha. Gente, a ferramenta do poder público, com o interesse público que está, o interesse social e o interesse público que está às suas mãos, a caneta, para abrir uma, uma desapropriação com justa indenização para o proprietário lá e fazer uma, uma, um gerenciamento, uma logística de, de atividade e resolver esse problema que é o que mais assola a vida nossa da agricultura lá no campo. Pecuária, eh, saída de o frango, ou suíno, chegou o dia, precisa sair. Esses dias de chuva foi um percalço total. Aí, né? Que coisa. O padre Sidney... É... Eu achei muito estranho da parte dele, e até ficou o convite para ele vir aqui para a gente conversar. Porque, assim, geralmente a gente tem uma dificuldade de conversar com o padre. O padre não gosta muito da entrevista, o padre não gosta muito de, de, de aparecer. E, e, e o padre Sidney, de repente, ele começou a me chamar para fazer live, me chamar para fazer reportagem. E a gente fez uma amizade muito bacana. E todas as vezes que eu fui conversar com ele, ele falou assim, Douglas, eu não quero ser candidato a, a nada. Eu sou padre. Mas quando chega nos 45 minutos, todo mundo sabia e ele sempre negando. Daqui a pouco ele me aparece candidato. Né? E Ali, você não acha que faltou do padre também? Isso é. Abrir mais a população, olha, eu sou candidato. Eu... Porque ele estava ele fazendo um trabalho muito brilhante aqui na igreja. Na igreja, né? Como líder religioso, fez um trabalho. É, revigorou ali a, a comunidade. É, yeah, apesar o, o, que né, o padre nunca foi candidato. Né? Ele não foi candidato. Né? É, o padre, ele, ele sinalizou que ele poderia ser candidato. Tanto que ele precisou se afastar seis meses antes. A candidatura, ele se vem com o registro de, registro de candidatura lá no candex né, do sistema eleitoral. 45, 50 de dias antes, antes das eleições. É um prazo exíguo. Hoje está muito, muito rápido as eleições. E o, e o padre, eticamente, preferiu agir dentro da moral, da ética, dentro da lei. Que muito difícil se cumpre as nossas leis no nosso país, isso não digo nosso, só nosso município, nas nossas leis, e o padre não, porque simples seria nós ter filiado o padre e deixar o padre filiado quietinho lá, mas não, nós julgamos aberto com o padre, porque a regra era a seguinte, padre, você não pode estar filiado, né até porque é, as normas da igreja, né? Né, as normas da igreja eh, já recomendam que se você sair para um processo eleitoral, você precisa se afastar da, da igreja como foi eu lá em 2013 quando eu me elegi vereador, a lei federal a constituição é clara, diz oh, é... Ednilson Schobauer policial militar, você agora passa por uma reserva remunerada com o tempo que você contribuiu no teu no, teu, no seu serviço lá mas você não pode misturar a tua carreira militar e a política. Ou seja, nunca mais você volta para a tua carreira. Quer ir para a política, exercer o, teu, o seu mandato de quatro anos? Vai. Mas não volta mais aqui para a carreira. Nós te damos, a, a, a, nós te, nós te damos a, a sua reserva remunerada, pelo qual eu abri mão e não recebo nem um centavo da polícia militar. Eu tenho só meu porte de arma do, do, do, da polícia militar, militar ainda, a minha carteirinha de, de militar da reserva não remunerada, né? eu faço parte, eu sou um policial militar ainda até hoje, mesmo fazendo parte de outro concurso público, pelo qual razões do destino, é, acabei levando um pessoal e somente eu passei naquele último concurso já exigindo o nível superior da polícia penal, e ingressei buscando alguns benefícios de tempo de serviço do Estado, para a atual carreira que hoje eu estou com 24 anos no Estado de Santa Catarina, né? na se Você se arrepende penal. de ter saído da polícia militar? De jeito nenhum. Eu me arrependo de muitas coisas que eu não fiz na minha vida né? não me arrependo é, gostava de que fazia não saí da polícia militar para achar um refúgio é, quem me conhecia tanto que eu saí de uma farda para ser um vereador com 848 votos você sabe o que é isso? Você com um bloco de notificação nas ruas né e tinha horas que não tinha como ter pena era fazer autuação pessoal bêbado fazendo fazendo merdas aí na no trânsito tal tinha que exercer tanto que eu, eu poderia ser punido Com o próprio, o próprio meu colega de serviço da Rádio Patrulha né do policiamento por prevaricação de deixar de fazer por um sentimento daqui é pouco político próprio particular né mas voltando o padre Sidney então o padre mas ele sempre foi espontâneo nesse ponto sabe ele te cativava ele buscava, só que ele tinha um preço também a pagar, justamente porque ele era padre. Né? Eu, eu lembro que quando ele fez o, a despedida da igreja, falou que tinha recebido a benção do, do bispo. Né? O bispo entrou em contato com o jornal, né? a assessoria dele desmentindo isso. Olha, o bispo não abençoou ninguém. Né? Isso marcou, queimou também a campanha de vocês? Foi um contratempo, foi um contra-ataque dado por, por pessoas que não gostavam de nós dos nossos adversários, eu atribuo dessa forma Douglas, foi um contra-ataque que nós tivemos, porque quando atingia o padre, me atingia também é porque você e o padre estavam juntos né? então, então é, esse tipo de assunto é importante levar a comunidade, porque a comunidade fica assim mas e aquela é história e tal, então presta atenção, o padre ele, no, no notificar o bispo que estaria se filiando e viria a morar por um tempo em Mafra para cuidar dessa, dessa antecipação, dessa pré-candidatura. Ou seja, ele era um pré-candidato, sabe? Né? Porque ele anunciou que viria para um projeto ficado, ou para prefeito ou para vice. Ou para prefeito ou para vice, né? Tal. E, e, então, isso, isso era só as circunstância que ia dizer, sabe? Se teria ganhado. Porque aí o, o, o breque que o próprio... Que o próprio Dom, Dom Francisco deu nele, né? Do ele. Porque eu nem, nem culpo o Dom Francisco. Eu, eu justamente, é, com certeza, o Dom Francisco recebeu é, muitas ligações de Mafra. Veja aqui o comportamento do padre. E, e foi desvirtuado, sabe? Porque o padre é, ainda vai ter a oportunidade dele falar a expressão que ele demonstrou da, da fala dele. Tanto que eu disse, não exclui esse vídeo tal. Mas ele foi uma exclui. ordem. Ordem, porque ele, ele, ele ficou inseguro nesse meio. E daí ele queria voltar para a igreja naquela oportunidade. Então, ele queria ter uma porta aberta na igreja. Né? Tanto que ele poderia. Ele novamente sairia do, do processo político e voltaria para a igreja. Tanto que ele nem candidato foi. Mas eu atribuo como, um, como uma, uma, uma forma... Né? Não vou dizer uma armação, mas uma forma para ir desmotivando o padre justamente com, esses, com essas cacetadas. E ele, na ingenuidade, pediu uma bênção do bispo. Bispo, eu quero uma bênção para mim seguir em minha vida, mesmo no processo político. Né? E, e dessa forma que ele falou, muitos, não a maioria, não o pessoal que apoiavam o projeto, porque entenderam da forma correta, mas aqueles adversários que precisavam desmantelar aquela nossa união. O né? Denilson, teve uma situação que eu achei muito interessante assim, é... porque assim, você vinha numa, numa crescente, você vinha fazendo uma oposição bacana, e tudo mostrava que você era o candidato é... da vez, e aí me aparece um, e aí acho que você, acredito que você também queira falar sobre isso, do nada, me aparece uma declaração que você era pobre que você estava miserável. Ah, ótimo. Você continua miserável. Ótimo. Você arrepende de ser miserável. Naquelas circunstâncias, e hoje nas circunstâncias, eu continuo pobre para aquela finalidade. Sabe o que, que é, Douglas? Mais um golpe baixo. Mais um <risos> daqueles golpes baixo E que bom que, o senhor, que, que, que, que você trouxe aí nesse momento. Então, lá em 2016, eu já na polícia penal, né, nós numa ação coletiva com os advogados do nosso... do Sintesp, se eu não estou enganado... do Sindicato... do ICB. hoje nós temos um, uma associação própria... Do, da Polícia Penal... mas na época ainda era o Sintesp 2016... lá... cargas d'água... os advogados do Sintesp, Sintesp notificaram a categoria... que nós tínhamos um direito lá de... horas excedentes... na escala 24, 72... É, é, referia sobre direitos... que nós teríamos que reclamar no Estado... né sobre as escalas e tudo mais... e, e, e ali... Já eles já correram a, a, as procurações, né? Os advogados. Eu nem conheço os advogados, porque se for buscar, é uma ação do Sintespela. Buscaram as procurações, já todas as declarações, procuração dos advogados, para entrar com aquela reclamação coletiva. Mas cada um tinha que assinar, né? E cargas d'água? Claro que a quem eu tanto pegava no pé, né? que era o meu dever de ofício para tão representar esse povo sofrido aqui da nossa Mafra, ali foram buscar e buscaram aquela declaração que nós, de forma coletiva, cada um assinando, pedimos a justiça gratuita para aquele, para aquele caso. Porque quem vai deferir, e tanto que foi objeto de denúncia também da equipe do ex-prefeito municipal, secretários, denúncia no Ministério Público. O próprio Ministério Público invocou para o juiz e o juiz disse, olha... O juiz lá achou que era, era pertinente e tal. Quem somos nós para atacar ou deixar de atacar naquele momento? Então, é, eu vejo mais um golpe da questão do atestado de hipossuficiência. Porque é para as custas, era para as custas e quem teria que ter... Isso não sou eu que estou dizendo. É o juiz que avaliou essa denúncia que fizeram contra mim. Porque era esse tipo de denúncia que tinha que fazer contra Só mim. Só que né? aí a opinião pública afeta de um jeito gigante. Uma né? mentira falada várias vezes, várias vezes passa a ser uma verdade na opinião pública. Não é assim? Tanto você fala, eu, a, minha, a minha voz ecoa pouco. A voz de centenas que muitas vezes estão mamando dinheiro público na digo na máfia, né, vamos usar quase um termo pífio, mas o qual está sendo combatida por isso que tem um preço, uma oposição uma oposição em que preza pela verdade e pela ética é, é, e eu tenho lá aquele ditado lá do Bolsonaro, né, do, do João 8,32, né digas a verdade que a verdade vos libertará eu acho que é mais ou menos conhecer ver a verdade, né, então é, eu, eu acho que dessa forma Pode demorar dois, três, quatro, cinco anos, a verdade, vai chegando. Porque aquele aquele atestado, como é que é? saiu daí que era atestado de pobreza? Ninguém assinou atestado de po pobreza. Foi assinado um, um de forma coletiva todos os policiais penais. Hoje tem servidores públicos com uma condição muito melhor que a minha financeiramente, né? eles detêm outras, outras atividades também, acumulando ali, de forma lícita, de forma tranquila, não impedindo ali a, a regulamentação do nosso estatuto, da nossa lei, e, e nem por isso eles foram atacados, mas é que nós, figura pública, né? Então eu, de forma talvez individual, na época eu deveria ter me acautelado, mas eu nem percebi, era tanto documento e pedir a, a causa a, a, a, a, a o oh, não o valor da causa as custas judiciais daquele processo que o nosso Sintesp né estava promovendo com o Estado de Santa Catarina e lá os meus adversários acharam aquilo lá em Florianópolis né lá promovido pelo Sindeste eu disse mas eu assinei isso aqui o que, que é isso aqui das custas você é, mas é é normal né tanto que Virou em pizza. Não tem, não tem nada que diga que aquilo estava errado. Né? Vereador, você está preparado para ser pré-candidato aí a né, futuro candidato a deputado estadual? Pois é, as eleições estão aí, né? Nós é, estamos aguardando um posicionamento da, da, da equipe do senador Jorginho Mello, nosso futuro governador, eu digo. Que dessa vem forma? A... Ele vem? É, hoje, seguramente, sou suspeito em falar também, mas seguramente é o candidato mais confirmadíssimo que nós temos em Santa Catarina é o senador Jorginho Melo né? Porque os outros aqui eu vejo que parece que um, um tá puxando, um dando um rasteiro no outro, siglas fortes que eu não preciso nem citar, né? Não precisamos também desfazer o trabalho deles, mas eles eu vejo que há um desalinhamento, parece que tá, está tendo um complô para vir todos contra o nosso o nosso candidato que será o Jorginho Melo, sabe? Às vezes eu percebo isso, mas ao mesmo tempo a força do, do, do projeto da direita, do projeto Bolsonaro, e o Bolsonaro também veio prestigiar o nosso partido, então eu tenho vários amigos da esquerda que viram a vira uma trocação de... né Mas respeito também, desde que eles tenham um alinhamento que não seja aquele esquerdista enrostido, sabe? Que não se autodeclara, não, não se expõe, mas fica alfinetando. Diga, poxa, ou você é ou não é, né? Essa história de ficar ah, só não, não, não, não dá muito certo. né então... nós temos pelo menos quatro candidatos, pré-candidatos a deputado estadual você não acha que é um, um, um. Mafra perde com isso, com essa quantidade de, de, de pré-candidatos, porque a gente vai passar mais uma eleição sem eleger ninguém. E a gente, se juntasse com canoinhas aqui também, sem representatividade, uh, outras cidades da região aqui, Itaiópolis, Papanduva, nós conseguiriam eleger pelo menos um né, na região aqui. A gente, será que Mafra não perde com essa quantidade? Da outra vez com tivemos certeza. sete candidatos, né? Com certeza. Perde. Perde. E perde muito, porque a nossa cidade ele não é uma, um grande centro que pode lançar 10, 15 candidatos, como é a situação de Joinville. né? Joinville é, já tem 10, 15 pré-candidatos a estadual e federal que estão confirmadíssimos já. Mas a nossa região, se fosse um pouquinho mais organizado, nós poderíamos, com a votação nossa aqui, né, dos, dos municípios vizinhos e, e propriamente Mafra, nós conseguimos eleger, inclusive, um deputado federal. Né? Com, com 80, 80 mil votos aí, raspa uma vaga federal já. 70, 80 mil votos aí. Né? E estadual, dependendo da legenda. O problema é dizer com, que se elege com pouco voto hoje, é, é bastante difícil também. As regras estão mudando também. A cláusula de barreira está aí, que é uma, uma, uma condição também né, para não ter mais o, o voto tiririca, né, que entra o figurão e arrasta pessoas com pouco voto lá para dentro das cadeiras também. Mas é, vejo que é um prejuízo, mas é o processo eleitoral. Da outra vez agora, eu deixo isso aqui a pouco, que deixei na, na rede social já. Nós convidamos o segundo colocado, a prefeito, respeitando a votação dele, que fez 500 votos a mais do que nós, o Celso Strobel, meu parente, meu primo segundo, né nossas mães falecidas, mães eram primas e irmãs, e com o Celso. Chamando, Celso, vem para o PL, vem para nós, para você ser o nosso candidato. né Para nós tentar esse alinhamento, para não o Celso, que tem um perfil de voto muito aproximado do nosso né e, e fazer essa divisão, sair por um outro partido mas parece a decisão dele ali né ele tem alguns posicionamentos ali que eu discordo da, né das questões propriamente achar que se elege um pouco voto porque se não tiver e ele ser o figurão que fazem daqui a pouco uma cadeira só não for é, o mais votado daquela sigla ali, que tem uma votação mínima, mesmo na sobra de votos, naquela rodada que dá no final, não, não fazia ali a, a apuração dos votos. Né? Então eu vejo que é muito perigoso. E tá, estar num projeto isolado, num partido pequeno que acha que entra com pouco voto, eu vejo e digo que não traz representatividade para a nossa cidade. Não traz representatividade para a nossa região. Estar entre 40 cadeiras na Assembleia Legislativa e não ter o governador para chegar e ligar para o governador para abrir uma chamada de vídeo com o governador eu vejo muito prejudicial sabe aquele mandato né porque o próprio governador ele busca outras fontes busca a sua base ele dá a buscar buscar no parlamento e todo o governador todo o prefeito o presidente ele precisa buscar a sua base no parlamento com certeza de forma não naquele troca troca lá Aquilo, infelizmente, que muito, muito perdura aquelas questões individualistas ali. Do parlamentar buscar os seus, uh, o seu alinhamento com o executivo, isso estou falando na esfera estadual, né? Por questões pessoais umbilicais. Mas é só o um mandato para aquele, aquele representante. Né? Jonas, é, Jonas, perdão. É, Denilson, como que você vê Mafra? Eu fiz essa pergunta a outras, outras pessoas que passaram por aqui. E eu me surpreendo com as respostas das pessoas. Porque Mafra é uma cidade que tem tudo para ser a pérola do Planalto. E é uma cidade que está capengando em várias situações. O que, que você me diz em relação a Mafra? O que está que faltando para Mafra? Ou para os Mafraenses? Mafra. Mafra nós temos que é, trazer primeiro uma, uma compreensão mais macro. né Primeiro da nossa localização. Depois da, da nossa riqueza. Porque o Mafra está num lugar é, estratégico, né? Com certeza, da nossa riqueza enquanto povo, diversidades né, de, de, de etnias, né, é o italiano, é o alemão, é o caboclo que está aqui, né, é o japonês que está aqui. Nós temos então, olhando de forma mais macro, nós estamos num ponto estratégico, nós temos um povo ordeiro e trabalhador, né, que preza pela verdade, que preza pela, pela religião. Propriamente, não vamos entrar, né? Se é evangélico é, ou, é, ou é católico, seja é, espírita, espírita, o banda, o bandista, vamos respeitar todos aqui, né? Então, é um povo hordeiro, um povo trabalhador que está num ponto estratégico bacana, né, na região sul, com um clima. Eu estava vendo esses dias o clima de guerra, na guerra lá da Ucrânia e Rússia, né? Que clima difícil. É um clima de neve, um clima de gelo. E eu fico imaginando a economia de um país, sabe? Que está sobre neve, sobre gelo, agricultura. Por isso foi o baque no trigo. Então a gente faz a semelhança, porque o trigo é do inverno. O trigo é do frio. E eu estive fazendo essa, essa referência né, é, da Ucrânia, da Rússia, o potencial deles. Eles buscaram dentro dos limites deles, dentro do que eles têm de mineral lá. Eles têm muito é, é, potássio. Que é o, é o fundamental para a nossa agricultura, da, da adubação mineral, né? Não vamos tocar na adubação orgânica aí, que está bastante evoluída e avançada, e é o caminho nosso fazer a adubação orgânica com um palhado e tudo mais, deixar esses minerais de exportação, mas que nós temos aqui no nosso Brasil. Por isso que nós falamos, de buscar a nossa, a nossa riqueza. Então, de forma macro, nós estamos muito felizes temos pedra para resolver os nossos assuntos da, da, da, da escoação, nós temos as nossas terras férteis que traz o, o ramo do reflorestamento de forma um potencial muito bom, do Pinos, que está em alta as exportações do Pinos, está cada vez na mão dos maiores e os pequenos estão ficando sem o reflorestamento, mas que traz riqueza para o município também. Né? Pontos estratégicos, você pensa que uma JBS não é porque nós estamos num local privilegiado que ela vem se instalar aqui? Ou você pensa, ah, porque é força política do, do ex-prefeito, do fulano e tal que veio a JBS. Não, eles batem na porta do prefeito do município que eles querem se instalar. E muitos não pedem muita coisa ainda, porque é o um município que tem que se ajoelhar, tem que abrir a benção para esses empresários que vêm para o nosso município se propor. Mas vem, porque nós temos potencial inclusive de mão de obra barata que ainda nós temos sabe muita mão de obra barata né então nesse nesse sentido é, eu fiz um mão de obra barata e me deu um, um bloqueio né é, porque é, tem muitas oportunidades mas muitas pessoas não querem eles querem um emprego muitas vezes não querem o trabalho né então mas vamos deixar a parte porque é polêmico demais <risos> essa questão essa questão nós entrar Mafa tem um potencial precisa sim é, é, ter mais responsabilidade nas ações enquanto os mandatários detêm né? mais responsabilidade é, não pensando só no seu mandato, porque veja a, a complicação que eu falei há 6, 7, 8 anos atrás na Câmara Municipal, que é seu o complicador Instituto de Previdência do Município dos Servidores Público Efetivo do Município de Mafra né? então chegou a, a, a um estopim de que em poucos anos, e muitos poucos anos, justamente por aquel, aquele oba-oba de tudo jogar para frente, vamos financiar, vamos refinanciar essas dívidas de patronal, de aporte, daí se criou-se os aportes, que eu quero ver no que vai terminar. Parece que hoje os aportes estão em 16 milhões, parece que por ano, ano que vem é 32 milhões os aportes do, do Instituto de Previdência, e ele vai de forma geométrica crescendo esses valores e como? se a arrecadação tem, limita tem limitadores, nós temos uma COSIP que precisa ser revista uma COSIP que foi propaganda de campanha, inclusive nossa de dizer que nós isentaríamos por um ano com o caixa que tinha sido arrecadado, com todos os gastos não explicados pela gestão lá de que eu tanto briguei né? então eu digo, tem sim ah, me chamaram dele nem sei daqui tudo de que eu estava sendo demagogo, dizia que pô, tinha condição de isentar sim por um ano e depois equalizar aqueles valores da COSIP dentro de um percentual lógico, de um, de um, de um percentual de, de, de, de, de, de custo e a arrecadação, de quanto que custa para manter, para repor, para colocar LED e tudo mais, vamos fazer o cálculo e vamos levar para a comunidade com certeza terá a legitimidade dos vereadores sem o troca-troca de cargo sem dizer que eu te cobro o voto porque eu te, te dei determinada, determinado cargo, determinada vantagem no executivo, então é, é essa a política que nós pretendíamos né? mas é difícil, toda quebra de paradigma, todo, toda quebra de um sistema é difícil né Vereador, nós conversamos aqui, até foi um pedido seu também, que você queria defender algumas bandeiras, algumas coisas que ficou aí meio que dito <risos> ou não dito. Eu certo. acho que a gente conseguiu te deixar você responder essas perguntas. Eu queria deixar um convite aberto para você voltar aí numa próxima oportunidade, para a gente talvez falar da, da, da candidatura a deputado, uh, falar sobre o projeto, falar um pouco mais sobre MAFRA, explorar um pouco mais as suas ideias. O que, que você acha? Com certeza, Douglas. Olhando para a câmera, agora, eu, o ouvinte, eu peço desculpas, né? A gente deveria estar de forma postada, olhando para o ouvinte, não respondendo a pergunta do <risos> entrevistador. O, o podcast mas, assim, ele é vai ele vai, ele vai, vai, ele vai vai, puxando. Vai puxando, o, vai. O, fica o bonito técnico no lá fica esperto, né? Mas eu estou à disposição, Douglas, trabalhando demais. Eu tenho uma cobrança da minha família, pelo qual eu, eu devo satisfação sim. Eu tenho. É, me empenhado demais na minha atividade particular, para não deixar é, a peteca cair, sabe, é a manutenção de uma máquina, num, num trator lá, num caminhão velho que eu arrematei num leilão, que também fui criticado lá, pô, e tudo mais. Mas é, essa atividade... E faço porque gosto, sabe? Senão eu, eu não tomo nenhum depressivo... Não tomo um remédio de pressão alta... Porque você sabe que o Sr. Bauer... Muitos Sr. são tidos como louco, né? E daí quando você vai para a família maternal... Da mãe... Eh, os cimete... É, já são quase tidos como os bipolar, né? Desculpa, os tá tá correndo sangue aqui também, né? Mas eu fico à disposição sempre... Douglas... Eh, eh, sim, para participar para responder a questões duvidosas que sempre estarão é, vindo à tona e, e sempre eu tenho dito. Ah, quem fala é o próprio vereador Jonas Aide, ele fala double, ele, ele é, é bem é, né, sistemático, né? às vezes eu digo Jonas, é sistemático demais, mas ele minta, minta, minta sempre que alguém vai te, vai, vai te escutar. E, e, e a verdade, é, como é que é? A verdade sendo dita, a mentira sendo dita várias vezes, ela passa a ser uma verdade. E essa, e essa oportunidade de nós estarmos aqui nesse momento é justamente para clarear, para trazer, porque falar de política ou, ou até o processo político, né? Ah, esses vereadores não fazem nada, esse vereador não faz, mas vereador não executa, vereador Representa é, é, é, é, é, é, é, o povo pedindo informações para o prefeito, fazendo indicações de melhorias. E essa é a parceria que o vereador quer de um prefeito. Que o prefeito atenda as, a, as indicações dos vereadores, porque o povo está todo dia com o dedo no nariz do vereador, lá na gôndola do, do, do saculão, do supermercado, do banco, tá com o dedo na, na, na, no dedo do, do vereador. Que se propôs né que se propôs num plano é, de campanha lançado né de representar sim ser a voz da população e pegar no pé do prefeito justamente na, nas coisas boas é, é, é, buscando a melhoria para sua comunidade o seu município e nas coisas e nos desvios do, do prefeito também atuar né e autuar de acordo com o que as ferramentas que ele tem na mão que são tantas. Então fica aqui esse agradecimento. Desculpa a minha extensão em cada resposta ser um pouco demasiada, mas é o meu jeito de é ser. É o Deniso Tá Paulo. bom, gente? Denílson, tá ficando tradicional aqui uh, a gente finalizar o bate-papo com algumas respostas. Eu digo uma palavra, o entrevistado fala uma resposta curta. Curta, grossa e direta. Câmara Municipal. Câmara você Municipal. Falar da Câmara? Câmara Municipal. Eu, o que eu tenho a dizer? A diversidade de ideias e pensamentos está no parlamento. Está na Câmara Municipal, está na Assembleia do Estado, está na Câmara dos Deputados, que, que compõe a, a, a, a fase bicameral, né? que é o Senado e o Congresso, a Câmara do, dos Deputados, que é o Congresso Nacional. Então, essa diversidade trazendo para a Câmara... É, traz o debate e esse debate é necessário porque essas ideias divergentes são necessárias para o crescimento de um bem maior o crescimento da nossa política se dá quando o debate é promovido sem o debate é aquele cavalo de padeiro põe o cabresto e segue né? então digo que os projetos do prefeito que chegam na câmara de iniciativa do prefeito seja para majorar é, diminuir tributo que precisa da autorização legislativa, é, é, precisa ser debatido. Audiências públicas, é, é, o chamamento da população, seja pelo Facebook, pela rede social, que pode aparentar uma coisa, mas é, é uma forma de você se comunicar, ver os comentários, isso e aquilo, e ali traz sugestões. Né? Então, a nossa Câmara de Marvel, eu vejo que está trabalhando bastante, né? É, vejo que é uma câmara Bastante equilibrada Uma câmara bastante tranquila né? Nós temos é, uma boa parte De vereadores que exerce realmente o seu papel Inclusive de fiscalização Sem passar o paninho né? Porque geralmente a base do governo passa, passa o paninho ó, Calma lá, passa, chama o prefeito Chama a base lá mas eu, eu, tenho, eu tenho até parabenizado eles e até, até eu, eu preciso uma hora dessa pedir um espaçozinho naquela tribuna também para ir, tá ir responder alguns, alguns requerimentos oh, nas, nas minhas limitações também em poucas palavras, Emerson Mass o prefeito Emerson Mass eu não tinha conhecimento eh, da vida dele pregressa eu desejo que ele consiga vencer as, as, as como diz, a, as atividades, né, que são bastante de forma independente, sem precisar é, é, buscar satisfação com o prefeito anterior ou é, é, de forma que é, haja com independência, e faça o que ele se propôs a fazer no seu plano de governo né? Que está registrado E vejo que não é impossível Sim, é possível E desejo uma boa sorte para ele Para toda a sua equipe né, E faça o melhor governo Como ele se propôs a fazer nos debates que ele se apresentou Elton Meleck Wellington Elton Bielek, precisei, num determinado momento, achar que Mafra precisaria do, do ex-prefeito Elton né? achando que era a força do Estado. Tive as minhas decepções com o governo dele, precisei fazer muitas é, interferências, porque quando nós falamos fazer oposições, uh, traz uma conotação que é trazer um travamento, trazer uma, uma coisa negativa que é para o bem da nossa população. Então, eu digo só uma boa sorte ao Hélito Bielek na jornada dele e que é, somente responda a todas as minhas interferências que fiz aí no meu dever enquanto vereador, legislador e cidadão mafrense nas nas irregularidades, né, ou possíveis irregularidades que lá eu localizei no seu governo. Agricultura. Agricultura eu vejo como é o foco principal da nossa atividade mafrense. A agricultura, reunindo a pecuária, reunindo a, a parte do reflorestamento. Eu digo que e afirmo que a agricultura hoje é o potencial é, que, já buscando um gancho também da, da lavoura do tabaco, mas que sustenta não só Várias, centenas ou milhares de famílias do nosso município, mas que sustentam o, o muito o grande parte do nosso comércio local, da atividade financeira do nosso município, dos bancos, dos créditos, das cerealistas, das cooperativas, da nossa rede de distribuidores de máquinas que temos. Então, a agricultura é tudo. né? O agro é tudo. E família? Família é, família é, a, é a base... Que, vou dizer é a base que estrutura uma pessoa pessoa sem família ela assim como eu já afirmei que eu venho pecando em muitos aspectos com a minha família né devido ao meu aos meus compromissos de trabalho e tudo mais mas sem a, a família não você não tem suporte para enfrentar o dia a dia aí com a com tanta carga tanta carga de informações que temos e com um intelecto né, Com uma uma, uma, uma forma De raciocínio muito limitada Que nós seres humanos temos Então é a base, né? família é a base Denilson, uma pergunta de um milhão de reais Quem é Denilson Schobauer? Eu, é difícil eu, Podemos falar de tudo Mas é difícil nós falar de nós né? Quem é Denilson Schobauer? Isso, eu falar de mim Eu acho que deixa para o nosso público falar De quem é Denilson Schobauer né? Porque se eu falar, eu sou suspeito eu falar. né Então, é, Denílcio Bauer é um, um, uma pessoa que vem do, do interior do nosso município, sair cedo né sai cedo da agricultura para para um, um trabalho fora do nosso município, região de Joinville, com menos de 20 anos eu busquei um concurso público na Polícia Militar de Santa Catarina, pelo qual eu sou muito grato, com muita formação e informação que me trouxe essa vivência né, em cidades aí do nosso litoral catarinense também, pelo qual eu atuei até o ano de 2002 propriamente, que daí eu consegui uma transferência e vim para minha terra natal, até para cuidar um pouquinho mais do, do, do meu pai e da minha mãe, que já estava um pouco doente na época. E, e justamente buscamos, buscando sempre a oportunidade de formação, né? buscando é, é, digo, a, a formação pessoal, primeiro escolar, né? faculdade de Direito, a nossa turma foi a segunda turma é, do ano de 2003, a meia de 2003 foi a nossa formatura, bacharelado em Direito, e em 2005, 2006, eu me transferi novamente para Joinville, busquei novamente um espaço lá na Polícia Militar Joinville para buscar uma pós-graduação de dois anos na escola do Ministério Público de Santa Catarina, justamente com o finco que eu tinha ali naquele momento de fazer o concurso pro, para, o, para a promotoria pública, né, para o Ministério Público. E ali nós estávamos ali fazendo a, a, aquele cotidiano, né, Ednício Chobal trabalhou no Estado estudando naquela oportunidade. Né? Mas aí as coisas evoluíram Nós buscamos um espaço na política E aqui estamos até hoje Hoje fora do mandato Mas nós participamos aí Não se eximimos E Denilson Schobauer não se exime De participar, de participar dos grupos polêmicos aí Que nós temos de rede social no município Porque nós andamos de cabeça erguida né? nós, nós temos E temos que, que afirmar e reafirmar cada ação, cada voto lá na Câmara Municipal nesses oito anos que promovemos, cada projeto de lei que aprovamos ou rejeitamos, né, que propusemos e, e, e dessa forma eu acho que nós vamos cumprindo a nossa missão, né. Mas como eu disse, temos, somos pecadores também, temos os nossos defeitos, né e, e, e, e e precisamos de pessoas que, que vêm nos orientando. eu acho que a humildade nós temos que reconhecer também. Daniel, eu tenho duas máximas para mim, uma delas é assim. Se você fizer ou não fizer, você vai ser criticado do mesmo jeito. Então faça o que você tem que fazer, porque as críticas vão vir. Sim. E a segunda é que ninguém atira pedra em árvore seca. Só se atira pedra em árvores que estão tá dando fruto. E aí você é um cara que tem dado muito fruto, tem sido aí um, um diferencial para a cidade de Mafra, para o nosso Planalto Norte, e desejar a você boa sorte, sucesso, e ter, afirmar o convite para você vir uma nova oportunidade, para a gente falar de projeto de novas coisas aqui em Mafra. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado Eu sei que tá, está afirmando essas assertivas, né? Fico a, agradecido e, e, e disposto aí a qualquer outro momento, vir... A essa, esse belo estúdio, né? Que vim conhecer agora, né, desde depois das eleições, parabenizar pela sua trajetória e pelo espaço aberto aí para nós ir dirimindo aí essas questões aí que muitas vezes ficam meio no ar. Né? Tá bom? Tá certo. Obrigado. Esse podcast é uma ideia, né? A gente trazer uh, os rio mafrenses, Mafrens, os rio mafrenes, pessoas aqui da nossa cidade, para esse bate-papo democrático, falar sobre tudo um pouco, falar sobre. A nossa, acho que é isso aí, é movimentar um pouco a nossa, as nossas pessoas né? bom, para você que nos acompanhou pelo Youtube, nosso muito obrigado deixa não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo, para você que está nos acompanhando pela nossa web rádio muito obrigado pela sintonia continue aí, logo logo a gente está chegando com o aplicativo também da nossa web rádio, para você que vem por outras redes sociais, nosso muito obrigado, a gente volta a qualquer momento com muito mais informação, agradecendo mais uma vez Aí o ex-vereador Edenilson Schaubauer. Obrigado, gente. A gente volta logo, logo.